É isso mesmo que você viu no título. É isso mesmo. Há alguns dias atrás, eu e meus amigos resolvemos jogar Gorilla Tag. Ele é um jogo simples de pega-pega. Os macacos de fogo precisam infectar os macacos saudáveis até que sobrem apenas macacos de fogo. O problema é que esse jogo é conhecido por ser o jogo de realidade virtual mais perigoso para o seu quarto. Isso porque nesse jogo você faz tudo com os braços. Você até anda com os braços. Então quando você menos espera, você destrói algum móvel do seu quarto. No meu caso... Eu destruí o teto Eu joguei com essa galerinha maravilhosa E eu vou deixar os canais deles lá no comentário fixado desse vídeo, beleza? Eu garanto que todos eles são muito bons e vocês vão gostar Agora, sem mais delongas, bora pra macacada Ô oh, minha mãozinho de macaquinho, ô! Oh. Oh. oh, shit, caralho, tô ficando bom nisso Meu Deus, eu vou ter que ficar jogando igual um doente Como se eu tivesse cavando o chão do meu quarto, velho Estão ouvindo isso? Eu tô chegando na terra dos macacos. Será que é isso mesmo? Eu tô chegando? Macacolândia! Aí vou eu! Oh, shit! Tem pessoas aqui. Cadê? Eu? A terra dos macacos, mano. Is there any Brazilian monkeys here? Caralho, os macacos rosa, mano. E aí, pra onde eu vou, velho? Ah, ali! Calma, macaquinho, vai com calma. Monkey Jump, vai! Oh. Certo, peru, peru macaco, peru macaco tudo junto. É isso mesmo. Quem que é esse macaco? Péssimo. <risos> o que, que você fez para colocar seu nomezinho? <risos> <risos> olha lá, olha lá, olha lá o macaco, olha lá o macaco noob olha lá. Olha lá. <risos> E aí, vai, com... como é que é o esquema, velho? Tá, Vitinho, ensina mais nós a ser macaco, então. Vamos tentar escalar uma árvore aí, sei lá. Vem aqui, ó. Pra você, mo... pra você ir mais rápido, você bota meio que os braços assim, ó. Então... <risos> certo, ok. Tá, vambora então, vai. vai... <risos> ok. Se tacar, se tipo, ou você vai com uma mão, você vai com <risos> a... Tá, beleza. Isso é muito bom, cara. Você pode andar para pra cá. Pronto, chega aí. Vamos, vamos, vamos pra cá, ó. Mais difícil, parece. Ai, carai, quase que eu passei reto. Não, não, não, não, não. pega piolho, pega piolho, pega piolho, piolho. Olhinho de lava <risos> Vambora então, cadê o, o, o último macaco saudável? Bora, aí, não tá mais saudável, foda-se Vou correr, foda-se, vai tomar seus cu Pega, pega de macaco Foda-se, meu irmão Eu tenho que aprender do jeito mais difícil, parceiro Não devia ter falado isso, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ai, caralho Não, não, não, não, não Não, não Sai, sai, sai, sai, sai Saudáveis ali, achando que estão de boa, achando que eu não tô vendo eles. Quem é esse macaquinho aqui? Quem é esse macaquinho aqui? Vou pegar! Vou pegar! <risos> Caralho! <risos> volta, volta aqui! Meu Deus, eu já tô muito suado, Tô me sentindo esse macaco quente da porra! Caralho, cadê o último macaco saudável? Ah, olha eles não! Aqui, aqui, aqui, aqui, o safado! Aqui, <risos> <risos> aqui, tá tipo um macacos intelectos aqui. <risos> o que aconteceu? <risos> <risos> oh, shit. ele não veio. Ai, caralho, pô! <risos> Ai, caralho, bate muito no teto! Hang lose, hang lose. <risos> tá tranquilo, tá macacá, velho. Essa música é do nada, velho. Uh, uh, uh, Mano, music. música! Dá pra mutar aqui a música. Eu ia mutar, só que tem muito macaco ali, ó. Vai pegar Aí! Ai caralho, bate a mão de de novo! Pegou? Mãe? Cadê minha mão? Cadê minha mão? Meu braço Alguém me ajuda Meu braço ficou preso no teto Meu braço ficou preso no teto Peguei vocês seus otários fupinha, você. <risos> Meus braços bugaram de novo aí ai ai Os ai estão ali, ali ai meu Deus ai meu ai ai ai ai ai ai ai ai o ai não! Não! Cadê o macaco no seu galho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Tudo bem. O que importa é ficar a mãozinha aqui segurando. Um deles está aqui. Um deles está aqui. Meu Deus. Não! Não, não, não, não! Não, não, não, Não, não, não, não. Por que, que não deu certo? Ah, me fudendo, velho. Cadê? Onde estão? Tem um ali. Um ali em cima. Caiu. É hora hora. Volta aqui. Peguei o macaco peste. Foda-se. Toma no seu cu, macaco peste. Toma no seu cu. Nossa, ele quebrou todo. Foda-se. Ai, é, eu quero dar uma pro irmãozinho. Eita! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Esconde aí, velho! Esconde Não! Não! Não! peguei Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! fome, meu! Tô com fome, meu! Não! Hum, lariquinha. Porra! Comi uma banana! Frutas. Hum. Uhum. Tomar uma uhum. cachacinha. Eu sou só macaco criança me divertindo aqui, pô. Não tem graça atrapalhar a brincadeira dos pô, outros. Pô, pô, pô, meu. Tá <risos> Foda-se, vou embora. Uau, Ki. Que... Uau, Ki. Que... <risos> Uau, que... Abraça o macaco, a gente é humanidade. Ele tá na, na casa? Ele está na casa, gente. <risos> Analisando a situação, eu acho que a gente não consegue pegar aquele macaco não, viu? Eu é, ó, veja o que aconteceu com o nosso amigo Reunião de macaco de fogo aqui O que a gente vai fazer pra pegar aquele arrombado lá? Tá zoando com a nossa cara O PS já tá pensando em meter ele a porrada, velho Ryuka, alguma sugestão? Esse jogo é maravilhoso Vamos fazer a oração dos macacos aqui pra ver se a gente consegue <risos> Macaco nosso que estás na árvore, santificado seja a vossa banana. E o que é muito difícil? É um ninja. Você... Você é muito habilidoso eu diria. Eu quero banana. Eu quero banana. Eu quero banana, garçom! Ó, ó, ó, ó. Eu vou dar um peteleco aqui, se, se... O homemzinho andando aqui, ó. ó, ó, ó se liga. <risos> ó, vamos lá. Quando eu, bater, quando eu bater a mão, aí é duas batidinhas e a gente começa. Vai, vamos lá. O resto, o cara sacou duas pistolas, foda-se. <risos> Aquele meme lá do... Do aranha. <risos> eu queria muito fazer uma oração, mas eu acho que qualquer coisa que eu for falar vai ficar ofensivo, então... Pelo Deus macaco. É isso. <risos> quer uma mãozinha do macaco de fogo pra te ajudar a sair daí, quer? dá mão, dá vem, vem foi foi trollado <risos>